Tem um texto meu, lá no caifab.net, que diz o que é cair da graça. Eu recomendaria você ir lá e pesquisar, em pesquisa, a palavra cair. Escreva a palavra cair ou graça. Você vai encontrar esse texto. O que é cair da graça? Vá lá e leia. Para você saber que cair da graça é isso é escolher esse caminho largo das autosalvações, salvações das auto-justificações das auto-promoções do galardão que eu crio com exterioridades quantificáveis mensuráveis é esse paganismo de uma espiritualidade de gesso na qual a maioria de nós se colocou andando no caminho largo e tem gente que fica com raiva quando eu digo que é só Jesus que até a Bíblia pode virar caminho largo se Jesus não for a sua chave hermenêutica a Bíblia colocou você no caminho largo porque tira você do cerne quer, quer criar um híbrido dá você a chance de tornar-se doutor Frankenstein onde você diga tem um pouco da mente de Cristo do coração de Cristo um pouco de Moisés, um pouco de não sei quem um pouco de um monte de coisa você vai formando o Dizastein o Disaster, <risos> é um Frankenstein então é Porta Estreita. E o cara fica zangado aqui quando eu digo, olha, é só Jesus, amigo. Venha, e é a partir de Jesus que a gente vê o que sobrou, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Você quer mais o quê? Se não entender isso, peça conta e vai embora. Aí o cara diz, liberal. <risos> liberal é você que quer... Ressuscitar Moisés dos mortos para fazendo ter uma cátedra junto ao Senhor da glória. Blasfemo! Caminho largo. E vocês ficam chamando isso de caminho estreito. É estreiteza mental. Enquanto vocês vão deixando a singularidade e o absoluto absoluto de Jesus. É? Pense. Pense. Estou dizendo nada de propósito mesmo. Para você pensar. Pode. Se tirar Jesus daqui. O que que fica? Inferno. É. Ela te manda para inferno. Só diabo, bicho. Só, Só culpa ela, culpa te manda para o inferno. Se colocar Jesus aqui, ela fica totalmente. Re relativa pela salvação existente nele. É, e ela, ela glorifica Jesus, é, que ela empurra para Jesus é, e ela diz que está tudo, aqui Jesus Agora... <risos> queira fazer Jesus ser mais um <risos> diga que ele é Deus, mas o trate como apenas mais um profeta, <risos> que é como a igreja faz, <risos> para consumo doutrinário ele é Deus, e quem não disser que ele é Deus, é blasfema mas na prática a leitura é islâmica, Jesus é um profeta <risos> com menos vantagem do que Maomé no Islã, porque o Islã inteiro foi escrito só por Maomé, foi recebido só por Maomé, é uma religião que não tem muitos autores, agora aqui tem milhares de cabeças, são sessenta e tantas aí, é mínimo, né? períodos diferentes e tudo, e querem fazer uma síntese Daquele que já é a síntese, porque aqui é diferente, é o passado dizendo virá, virá, virá, virá. Quando ele vem, ele conclui tudo. Passa a ser ele. Só ele. Mas aí não, eles querem que, eles, que nós o glorifiquemos na terra como Deus, mas na prática ele é tratado como mais um profeta, porque não pode deixar de conciliar o que ele disse com tudo mais para trás. E o que ele disse anula uma quantidade imensa de tudo mais para trás. Isso é repetitivo, mas as pessoas parecem que nunca entendem jamais. Tem que bater no mesmo ponto. Pelo martelo, amor que de Deus, que o Senhor nos ajude, amém, meu irmão, a que sejamos compreendidos. Ah, mas a esse anula de é que, que o pessoal não consegue entender. É, mas está escrito que esse anula. Está escrito. Não Anula. Exatamente. Eles têm que dizer até mesmo, literalmente, está escrito em Paulo, anula. Está escrito em Hebreus, anula. Anula, anula é a palavra. Está escrito, para quem quer literalidade de letrinhas, está escrito, anula. anula. Então, não dá para escapar por perspectiva nenhuma. Não tem uma porta aberta para o ratinho sair dessa. Não tem. Vai se afogar com o barco, ou então diga, quero salvação só em Jesus. Amém. Amém. Quem não sabe, está numa situação muito melhor do que quem sabe e fica brincando de fazer esse tipo de conciliação.